E aí galera, beleza de Tá com vocês com mais um vídeo Há quanto tempo, quem não aparece aqui nesse canal, mas tá vivo Seguinte galera, há um tempo eu queria fazer um react desse vídeo aqui que vocês estão vendo aqui ó. Ó. Não sei se vocês assistiram esse vídeo, mas é basicamente o GTA San Andreas da vida real É um pessoal aí que criou, igual o que um, os caras fizeram do Trevor E... É in, da Indonésia, mano. Olha, ó, aqui é o CJ, é o Big Smoke. Acho que é o Street e o Switch, né? Eu acho que é assim que é o nome dos caras. Você estar falando errado, mas acho que é o Switch. E olha, mano, a tela tá pequeninha, pequena, galera. Porque por conta de direitos autorais, então a gente dá uma diminuída para não ter esse problema. Mas eu vou deixar o link na descrição, se você quiser assistir é, o vídeo original. Então vamos dar o play aqui, vamos ver. Se essa bagaça tá legal, olha a música. Olha <risos> o pique. Big... <risos> Mano, olha o <risos> CJ. Olha o CJ, <risos> irmão. <risos> Podia rapar a cabeça, né, cara? Ó. <risos> oh. O Big Smoke ficou legal, o Big Smoke ficou legal. Olha lá as bikes. Olha lá, tem a setinha. Mano, esse vídeo tem 14 minutos. O cara da Indonésia manda bem, mano. Olha o Big Smoke. <risos> Vamos ver essa parada. BMX. Os caras colocaram tudo certinho ali, ó. O. o... Mapa. Olha lá, os barulhinhos. o cara andando na bike, velho. Eu acho que essa é a segunda missão do jogo. Depois que o CJ encontra a galera lá, tá ligado? os balas. É Indonésio, hein, galera? É Indonésio. Não sei se é assim que se pronuncia. Olha os caras atirando, os caras atirando. Olha lá, lá, lá. É os balas, velho. Eles estão falando... Qual é a língua da Indonésia, mano? Eu não sei, velho. Eles não falam inglês, não? Ah! Oi. Vem. Aqui é a Chih, galera. Olha lá. Tu! Não Esperta, não. Olha, o barulho é igualzinho, né, mano? É isso aí, é o street, né? o switch. Tá em inglês ali, ó. É ó, o... o Big Smoke, velho. Olha esse CJ, velho Mano, por que o cara não rapou a cabeça pra fazer esse vídeo, velho? Tá aparecendo no vídeo, ó Olha lá o CJ Esse cabelo tá zoado, velho Era só o cara rapar e fazer um bigodinho, mano É, você vai Cara, o vídeo O vídeo tem, olha ah lá, os balas Esse vídeo tem 12 milhões De visualização, galera 12 milhões, cara Será que é propaganda? Agora eu fiquei com... Cu... Eu, eu, depois que esse abaixei, eu vou pesquisar na internet Qual é a língua da Indonésia? Ó, o, o, o street tá até tá igual, mano Bem parecido Olha ah lá, agora voltou, hein? A tela muito louco que é o barulhinho, cara, tipo, o barulhinho eles colocaram certinho, ó, o barulhinho da bike quando você tá pedalando e tal, eles pegaram o som certinho do jogo, olha lá, o barulho da moto quando tá passando, esse... o barulho é muito chato dessa moto, cara, olha lá, aumentou o skill de, de bicicleta, os sons das... do... do pessoal na... na cidade, olha lá, eles vão completar a missão aí. Ah, é, exatamente. Eu não sei se a segunda missão, é aquela missão que eles pegam as bikes e vão atrás dos balas, eles enfrentam os balas debaixo de uma ponte lá. É isso mesmo, é aquela missão. Que louco, né, mano. Ficou muito top. A saudade é assim, essa é. Banga. Indonésia é o que? Bangadesh não. Bang. Bran. Sei lá como é que fala. Na pista de skate. É só os caras andando de bike, é isso? Ela tá mudando os lugares do de onde eles passaram. Esse Big. Olha lá, o cara tá indo. Atirando que nem louco, não vara. Ah, tá pegando o tiro, ó. Tá até a voz do CD. Eu acho que os caras deveriam ter colocado... Aí, bateu, cara. Bateu a bike, velho. Eu acho que eles deveriam ter colocado os, a voz do CD lá. Diminuiu a vida, a vida tá com um pouco na metade. É com dinheiro? Vai, CJ. Olha esse CJ. <risos> CJ <de> da Indonésia. <risos> mano, esse vídeo tem quantos minutos, cara? Nossa, velho. 14 minutos, mano. Olha lá, ó, deu Nossa, o cara deu pulo ali. Nice. Caraca, o carro bateu. Caraca, será que eles fizeram montagem ou bateu de verdade mesmo? Capotou de verdade. Muito bem, vai completar a missão. Ah, é <risos> é comer o seu <risos> Big Smoke. eu <risos> Ok. Olha ah lá, passou a missão ah, boa. Vamos ver qual que é a próxima Tem 14 minutos o vídeo? Oh, oh, oh, mano Olha ah lá, tá passou Ó, oh, vai pra missão 2 hein Olha, eles fizeram os direitinho ali os.. Olha ah lá, cara, que louco mano Ficou legal até, cara, até que ficou bom Não ficou zoado não eu vou ver 10 minutos, galera, e aí o restante, se vocês quiserem assistir. Olha ah lá, dá pra comprar a casa aqui, ó. O íconezinho de comprar a casa. Aí ela baga de. Nossa, 250 ah, vou... milhões, mano. 250 mil ou 250 milhões? Cara, cara do caramba. Cara, metendo tinta no outro. A grana ali do cara. Melhor no celular? Naquela né? época eu não tinha, não, hein? Ó, oh, o barulho, mano, mano. Ficou muito legal, vai jogar basquete. Mano, show. Ficou legal, ficou legal, mano. Os caras tiveram uma ideia lá, ficar jogando. Big Smoke. Ué, Big Smoke. Olha é isso. Olha esse, esse CJ velho, Olha esse CJ velho, não esse CJ não tem como copitar que o Esse CJ não dá, velho. Olha só. Assim... <risos> <risos> <risos> okay, ai só. ai rapava a cabeça deixava um bigodinho aí ia ficar legal pô acho que o cara não quis a não né só deixar o cabelo baixo assim tipo num tá ligado cortar num Olá ah, ele, tá, ele tá com bigodinho né bem fininha lá <risos> Tamo ligando na a Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou deixar o restante. Vou deixar na descrição o link do vídeo. Como eu disse, 12 milhões de visualização, é muita visualização. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Me segue nas redes sociais. Tamo junto. Valeu! Ah, ele vai cortar o cabelo, vamos ver como é que vai ficar. Pera aí, peraí, aí, pera aí, pera aí, Vai acabar, vamos ver como é que vai ficar. Olha isso, mano. O <risos> que ele vai fazer, velho? <risos> <risos> então você assiste lá depois o finalzinho, beleza? Fui!